Eu sempre fui um cara muito curioso. Tem gente que diz que eu sou chato, prometido, mas o que eu sou é maluco pelo conhecimento e pela investigação. Meu nome é Eu mas as pessoas me conhecem como. A da câmera! A matemática para mim é uma forma de enxergar o mundo de olhar para a vida, e também de resolver mistérios. E olha só, a minha câmera, por exemplo, que registra tudo, que quando está ligada, não deixa escapar nenhum detalhe. A minha câmera pode até falhar, mas a matemática nunca me deixou na mão. Agora, se você está duvidando disso, eu vou lhe provar com fatos. E os fatos, meu amigo, são os seguintes... Saudade hein! E aí tudo bom? Eu sou passar um fim de semana no sítio da irmã do meu amigo Claudião Eu abusei um pouco do churrasco. Aliás, eu abusei muito do churrasco. Estraguei meu domingo. John, Oi, João. Acho melhor você dirigir no carro que eu não tô me sentindo bem, não, tá? Está tudo bem. Tchau, Jair! Eu não tinha marcado a quilometragem, como tinha possível. Não. Mas sabia que a viagem não seria boa. Eu me lembrava perfeitamente de ter demorado mais ou menos umas três horas para chegar até o sítio no dia anterior. Se o trânsito ajudasse, a viagem de volta ia ser tranquila. Claudião, vai devagar, tá? Eu comi demais, eu não tô me sentindo bem. Vou deixar. Eram exatamente duas horas da tarde quando deixamos o sítio pitado. Quando Claudião entrou na estrada, eu caí num sono profundo. Não podia imaginar que em breve... Viveria uma das experiências mais perturbadoras de toda a minha vida. Eu nunca lamentei tanto ter desligado minha É isso aí, Rádio Independente com você. Em Brasília, 20 horas. Repetindo 20 horas. 8 horas, 270 km? Oh, para Claudio, sai do carro, não, não, não, não, me explica uma coisa, o que aconteceu? O que, que você quer que eu fale? O que aconteceu? O carro quebrou? Não, o pneu furou? Não, tem algum acidente na estrada, a gente foi abduzido abduzido o que? Sequestrado por seres do outro planeta, <risos> pô cara, já tá doidão né? Então Claudião, alguma coisa aconteceu? Alguma coisa tinha acontecido. Veja bem, mas o Claudião não ia me ajudar a entender. Então eu pensei, será que a matemática não pode me ajudar a entender o mistério daquela viagem? Presta atenção no meu raciocínio. eu gerei o contador de quilômetros antes de sair do sítio. Eram exatamente duas da tarde quando a gente deixou o sítio Pitágoras. Quando a gente chegou em Brasília... Havíamos percorrido 270 quilômetros em 6 horas. Se eu divido 270 quilômetros percorridos por 6 horas de viagem, eu tenho uma velocidade média de 45 quilômetros por hora? Claudião, você veio a 45 quilômetros por hora sem trânsito? Eu não sei, mas você disse para eu vir devagar. Tá, olha, eu não corri na ida, fiz uma média de 90 km por hora, demorei metade do tempo. Peraí, como é que eu falei? Eu falei que demorei metade do tempo para chegar até o sítio? Metade de 6 horas são 3 horas. 270 km divididos por 3 horas dá 90 km por hora. Exatamente o dobro da velocidade do caldeão. 90 é o dobro de 45. Isso quer dizer. E se eu precisasse fazer a mesma viagem em duas horas, eu ia ter que correr a e Ia ter que dirigir a 135 km por hora. Se eu divido o tempo da viagem por dois, eu multiplico a velocidade por dois. Se eu multiplicar a velocidade por três, eu divido o tempo da viagem por 3. Quando eu percebi isso, eu procurei a ajuda de um especialista. Da câmera Essa relação entre velocidade e tempo tem a ver com proporção? Sim, a proporcionalidade existe. Mas aí ao contrário, quando dobra a velocidade, diminui o tempo pela metade. É, mas existem dois tipos de relação. A proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. Na proporcionalidade inversa, o produto da medida de duas grandezas distintas permanece constante. Entendeu? Completamente. Vamos fazer uma tabela que tenha na coluna da esquerda a velocidade V em km por hora e na coluna da direita o tempo T em horas. A velocidade média do seu amigo foi de 45 km por hora. A viagem demorou 6 horas. Se a gente dobrar a velocidade média, vamos ter os 90 km por hora, que foi a sua velocidade. Dividimos o tempo do seu amigo por 2 e temos 3 horas o seu tempo. Veja que a proporção é a mesma, 2 na coluna da velocidade, 2 na coluna do tempo. Mas de um lado temos uma multiplicação, e do outro, sua operação inversa. Vezes 2 de um lado, dividido por 2 do outro. Funciona para qualquer valor. 45 km por hora vezes 3 dá 135 km por hora. 6 horas divididas por 3 dá 2 horas de viagem. Olha só, eu mesmo desenhei esse gráfico que é para a gente entender melhor como é que é essa história de proporcionalidade inversa. Hum, agora fica facinho de entender. Se aumenta a velocidade, o tempo em que a gente percorre a mesma distância diminui na mesma proporção em que a velocidade aumenta. Eu demorei metade do tempo do Claudião porque minha velocidade foi o dobro da velocidade dele. Depois de fazer o gráfico da velocidade pelo tempo, eu me lembrei que eu tinha combinado de dividir o gasto da gasolina com o meu amigo Claudião. Pois tá aí. Não é que o cara, além de lerdo, é esquecido. Ele não me pagou a parte dele, não. E o pior: gasolina tem um preço. É, é um preço dado em reais por litro. Tá percebendo onde é que eu quero chegar? Quilômetros por hora, reais por litro, reais por quilo quando a gente vai comprar comida. Será que tudo isso não tem a ver com proporcionalidade? O preço por quilo de qualquer alimento tem a ver com proporcionalidade direta. Na proporcionalidade direta, a taxa em que variam cada uma das grandezas envolvidas permanece constante. Isso quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Rapaz, o negócio é o seguinte Se uma coisa é duplicada, a outra é duplicada também Se uma coisa é quadruplicada, a outra também é quadruplicada E se uma for multiplicada por 10, a outra é multiplicada por 10 também Se um quilo de tomate na feira custa 3 reais, quer dizer que com 6 reais podemos comprar 2 quilos, 6 reais, por favor, muito obrigado, volte sempre Está aqui na Ô, barraca José, essa. É, eu quero dona 3 Silvana. quilos de tomate, por 3 favor. 3 quilos de tomate para dona Silvana. Vou pesar aqui para a senhora. Bem pesadinho. 3 quilos de tomate são 9 reais. Oh, tá. Muito obrigado pela sua justiça. Muito obrigado. A dona Silvana me contou que ela sempre tem que aumentar as receitas de comida porque na casa dela tem muita gente. Olha só. Meu querido, normalmente. As receitas são para 4 pessoas. Mas é como aqui em casa são 8, eu tenho que fazer tudo dobrado. Mole de tomate, por exemplo. Se a nossa família tivesse 4 pessoas, eu precisaria de 12 tomates para fazer uma porção de molho suco. Mas como somos 8, eu preciso de 24 tomates. No fim de semana, o número de pessoas aumenta, porque o meu genro, minha filha e meus dois netos vêm comer aqui. Aí eu tenho que fazer o tribo do molho. E eu preciso de 36 tomates. Três tomates. Três tomates. Três tomates. Três tomates. Três tomates. Sempre três tomates por pessoa. Dona Giovanna, segura aqui, por favor. Grava aí pra mim. É. Três tomates por pessoa. Você sabe o que quer é dizer isso? Isso é a taxa que deve ser levada em conta na hora de calcular o molho que cada pessoa vai ter. Três tomates. Tomates, tomates. Três tomates. Viu só como é que a matemática é interessante? Só que dá uma fome, né? Esse papo de molho abriu meu apetite, tá ligado? Não? Então se liga daí que eu vou desligar aqui. Corre!